Não tem hora pra acabar, não? Meu Deus, meu Deus, Tina! Peraí, meu Deus, peraí! Tina! Que bicho te mordeu? O bicho da vergonha! Eu não falei pra você que eu queria um novinho? Ah, oh, mas eu posso fazer o que se ele não te quis? Desculpa, ai! Ah, Tina! Ele tava ensaiando, hoje ele estreia, vai dançar, vai tirar roupa hoje! E ele já tava me olhando desde o começo! E...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 Ei, Montenegro! Eu não tô dizendo que eu não vou pagar. Eu só tô pedindo um pouco mais de tempo. Sim! Não, se você me der uns dois meses. Hum, Tudo certo. O. Jonathan já foi colocar roupa para poder vir pro bar. O, o Heron já está no camarim se preparando também. E. Tino, o que foi? Que cara é essa? Parece que viu um fantasma.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 Cem reais com o Uber e a cervejinha lá no bar, tá bom? E agora eu posso ir? Pode. Ah. Só que se deixa eu te falar. Na próxima hum. vez a gente conta esses reais, tá? Porque eu mandei você vir de onde. Se você veio de Uber, o problema é seu. Bruxa. Também te amo, darling.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 Ai, liguei, falei com a insuportável Qual delas? Aqui você mandou eu ligar, né? O show de sexto está tá mantido Diz ela que vai mandar uma lista de exigências que ela tem E você depois resolva se ela. Ótimo, uma lista para eu ignorar Mais uma coisa para fazer hoje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 Eu já havia me esquecido que você tem uma identidade secreta Fica quieta, que eu ah? não me interrompe Ah, é, é você? É Então, é, é, a gente pode conversar? É que o assunto é bastante delicado e... Pode não, pode falar é, então, é que eu vim falar sobre a Angela Ila Angela. É. Nossa, quanto tempo, como é que ela tá?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 É, que ela foi morar em Volta Redonda, né? E aí voltou Entendi. pro Rio, mais ou menos uns 4 anos, e aí descobriu que tava com uma doença muito grave. Nossa, que pena. Me fala onde é onde foi o enterro, onde tá o túmulo, que eu vou levar umas flores pra ela, pra deixar e, lá. Eu vou com você, mano. <risos> tá chorando por quê, garota? Sei lá, sensibilidade pela pobrezinha que morreu. Você nem conhecia ela. <risos> Ai, credo, é sensível. Eu tô recolhendo não lá, que lá Fica quietinha, pelo amor de Deus.